Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois, ou então boa tarde para você que está assistindo hoje, sexta-feira, uma e meia da tarde, a mais um Sonho em Movimento. E hoje a gente está com a Marina Mapurunga, essa moça bacana que está aqui comigo e que vai conversar conosco sobre, tão jovem já, falando sobre uma obra que é consistente e importante. É, Marina é minha colega, eu estou conseguindo falar Marina e não Mariana. Tá Marina é minha colega aqui no, no, no, na, na UFRB, ela trabalha no CAL, no Centro de Artes, é, Humanidades e Letras. Né? Uhum. E eu conheci a Marina é, assistindo a, a uma orquestra de laptops. Ela estava me explicando aqui que o projeto dela, que ela depois vai falar, o sonatório, é um projeto que também inclui uma orquestra de laptops. E achei uma coisa extraordinária, porque eu estava vindo de São Paulo, chego aqui no Recôncavo da Bahia, e aí eu fui no evento, no, no auditório lá do CAL, que eu moro aqui em Cachoeira, né, onde fica a sede do, do centro que ela trabalha, e aí eu me deparo com orquestra de laptops. Lembrei do Wilson Zukoski, que eu já entrevistei aqui no. no, no no um sou Movimento, e, e aí eu falei assim, gente, que coisa legal, assim, e, e era perceptível que não era simplesmente uma coisa trazida por gente que veio de São Paulo e tal, era uma coisa que tinha uma organicidade com o trabalho que ela faz aqui. Né? Então foi assim, para começar a nossa conversa, foi assim que eu conheci, conheci Marina. Marina, como é que começou esse, essa história do sonatório? Foi aqui mesmo, em Cachoeira? É, foi, foi sim, Cachoeira, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Lúcio. É, o sonatório começou mesmo, assim, Cachoeira, é, na verdade, quando eu cheguei na UFRB, no final de 2013, e assim que eu entrei, o semestre estava meio atravessado, então não tinha como eu entrar e começar a dar aula, e aí o coordenador já fazia um tempo que eles estavam sem professores de, de som, e aí o coordenador do curso, na época o Roberto Duarte, chegou para mim e disse, professora Marina, a gente precisa fazer um laboratório de som aqui, porque os alunos estão tão precisando de é, é, saber é, fazer som direto, pegar nos equipamentos, saber como é que utiliza... E aí eu, ah, tá bom, então vou, vou tentar criar esse laboratório. Só que aí, assim, para institucionalizar, né? Não, não, não bastava apenas. Ah, fiz aqui um laboratório, teria que fazer um projeto. Projeto de extensão. Exatamente. Exato. Aí eu pensei, ah, vou aliás, você, Marina, me acaba de me lembrar, me desculpe, mil perdões, mas eu tenho que fazer isso. Eu esqueci de falar que eu sempre falo no começo, né? esqueci de falar, mas é uma boa ocasião, que o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão também. Esse canal, projeto de extensão, ótimo que você tenha falado isso, porque o pessoal entende como é que é essa história. Né? Só que no, não no, no CAL, mas no SECULT, que é o meu centro, o Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Uni, nossa Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas pronto, já, fiz, já dei o meu recado, pode prosseguir. É, então, aí eu parti, como na época eu tava, assim que eu entrei na UFRB, eu tava fazendo ainda o meu mestrado que eu fiz na UF, em Niterói. Uhum. Então, eu parti, assim, da, da, de Niterói direto, nunca tinha, assim, é, é, Não conhecia muita gente na Bahia, porque eu sou do Ceará. É, e aí eu vim mesmo por conta da UFRB, é, e aí, agora eu me perdi o que eu estava falando. É... Você estava é... falando que você estava fazendo o som para o nosso querido Roberto, quer dizer, na verdade, para o curso de cinema, né? O Roberto era, na época, coordenador do curso de cinema da UFR, da, da, do CAL, da UFRB, que é um dos cursos de cinema mais importantes do Brasil, diga-se passagem. Né? E aí a Marina caiu lá no curso de cinema e eles estavam precisando exatamente de uma pessoa que trabalhasse com som direto. Isso, e aí eu peguei, ah, então vou fazer esse laboratório de som, mas vou ver também o que é que os alunos querem, né? Porque não adianta chegar assim, ah, vamos fazer... E assim, fazer um laboratório para a prática de som direto é muito esquisito, porque assim, o som direto você faz na prática do conjunto todo de fazer cinema, né? Você tem que ter Sim. uma câmera também. Então, o legal de praticar o som direto é praticar fazendo... O, é, é, exercitando o filme como um todo, tendo o um roteiro, os personagens, ou mesmo que não seja uma ficção, né? não tem um roteiro, mas tem a câmera também, para exatamente saber o posicionamento do boom, qual, como é que eu devo posicionar o microfone em relação à câmera. Né? E aí eu peguei e disse pros, pros, fiz um, um convite assim, para os estudantes na, de cinema, Fui é, em sala em sala, ó, quem tem interesse em participar de um laboratório de pesquisa prática e experimentação sonora. Porque na época do mestrado, eu estava pesquisando o grivo. E aí eu é. era muito influenciada por essa coisa da experimentação também, né? de pensar o Nossa, som. Mas aí, desculpe, eu só fazer um, um comentário é, que é, é, é impressionante, porque você foi do Ceará para a UF, para estudar é, cinema, talvez, não sei se o seu mestrado foi em cinema. Foi. E aí você pesquisou o Grivo, que é de Belo Horizonte, não é isso? Isso. E engraçado Nossa. que eu conheci o Grivo em Fortaleza, porque eles foram para dar uma oficina lá, eu participei dessa oficina, e na época eu fazia uma especialização lá na UFC, na Federal do Ceará, e aí, eu estava exatamente naquela... O que, que eu vou pesquisar para fazer no meu mestrado? Né? Eu estava na especialização. E a especialização, lá na época, você podia... O, o trabalho final da especialização poderia ser um pré-projeto para o mestrado. Uhum. Então, eu já estava tentando pensar assim, o que, que eu quero pesquisar? Eu trabalhava já com som direto em Fortaleza. Então, eu pensava, será que eu posso pesquisar... Som? Será que, ou será que eu tenho que dividir? Ah, som é minha prática, mas eu tenho que pesquisar outra coisa. Aí eu estava naquela dúvida, é né? Isso. Na especialização, exato. Quando eu comecei a fazer a especialização lá na UFC, a Federal do Ceará, eu foi exatamente quando o Grivo foi para lá. E aí quando eu vi o trabalho do Grivo, assim, eu fiquei encantada. Né? Eles mostraram os curtas lá do Calguimarães. Eu, gente, eu vou pesquisar isso, assim, porque é fantástico como eles criam, assim, quando, como faz. E aí o, o Canarinho, né, o Marcos, pegou um, um... Eu lembro ainda hoje, assim, no estúdio lá do, do Centro Cultural, ele pegou um copo plástico, aproximou o microfone desse copo plástico e aí começou a gravar aquele copo, assim, um copo que estava ali tomando café, de repente criou um som, assim, super bacana, super legal. E aí, isso me, me chamou muita atenção, assim. E aí, quando eu, exatamente quando eu fui para a UFRB, já estava contaminada com essa coisa das experimentações sonoras. Aí, em Fortaleza também, eu venho de uma escola de audiovisual, que é uma escola pública de audiovisual, que é a escola Vila das Artes, escola pública de audiovisual de Fortaleza, Vila das Artes. Que é, iniciou como um projeto da prefeitura, junto com a Federal do Ceará, é, e aí era, era fantástico assim, essa escola, e era sempre, sempre pensando o audiovisual possível, assim, com as ferramentas que a gente tem, o que, que a gente consegue fazer, como, porque tem gente que fala assim: ah, eu só vou fazer um filme se eu tiver uma câmera X, Y Z. Né? então não vai não vai fazer o filme porque não tem aquela câmera específica né? então assim como que eu posso fazer um filme com o celular e fazer um filme legal né? com esses hum. com esses com que eu tenho em mãos né? com o com hum. um, um cinema possível né? então a, a Vila das Artes tinha muito essa essa essa pegada também de experimentar né? e, e, enfim assim, então acho que eu fui contaminada aí por tanto pelo Grivo quanto lá pela, pela, pelo cinema cearense, né, que estava ali, tem até o, o cinema novo cearense, assim, não, o novíssimo Sim. cinema cearense, Sim. que é muito uma pegada de, de, de cinema experimental, vídeo arte então quando eu cheguei na UFRB já fui trazendo, assim, um laboratório de experimentação sonora, né, então... E aí o nome sonatório né, também para deixar as pessoas mais com essa, essa brincadeira aí com sanatório. Engraçado que até hoje em dia também as pessoas chamam ah, o sanatório. Não, gente, é sonatório. E hoje em dia a gente <risos> E o escreve... nome, esse, esse trocadilho surgiu quando você montou o grupo. Quer dizer, o grupo não tinha um nome necessariamente, aí você veio com essa ideia, ou surgiu do grupo. Não, surgiu pensando, nossa, como é que eu vou apresentar assim para as pessoas, né, tem que ter um nome, né, e aí eu pensei, laboratório, se tem laboratório, aí, hum. tório, aí, ah, sana, aí chegou o sanatório, assim, que tem um bloco em Fortaleza que é o sanatório geral, e aí hum. eu pensei também, ah, sanatório, já me lembrou o bloco de carnaval, laboratório, ah, son, sonatório, pronto. Então, uma coisa importa. muito importante nisso que você está falando, que é essa continuidade da, do projeto de uma educação pública. né? Quer dizer, você vem de uma experiência... É, a gente estava até falando que eu queria que aparecesse aqui o cartaz, justamente por isso. né? Você vem de uma experiência de uma instituição pública e é, vai estudar numa instituição pública que é a UF né? e depois vem trabalhar numa instituição pública. Então, é, isso é um, uma, uma coisa assim ass, é, importante de assinalar. Agora, é, em paralelo a isso, você tocava violino já? Você tinha estudado violino? Você até agora não falou disso. Né? Sim, é, o violino não chegou ainda. Na verdade, foi o primeiro a entrar na história. Assim, pois é, que... porque aí tem a música aí nessa história. Tem, tem, pois é, assim, aí geral engraçado, né? Que às vezes. Tem uns alunos que falam, ah, mas eu não sou músico, eu não, não, não vou fazer som. Não, não quer dizer que você só vai fazer som para cinema se for músico. né Pessoas que não são músicos uhum. também é, fazem som para uhum. cinema. Mas é a música entrou primeiro aí na história, que quando eu era criança eu queria muito tocar, assim, era muito influenciado assim, em casa, tinha muita música assim, o tempo todo. Meu pai era colecionador de vinil, ele deu uma parada, ainda tem uns vinis dele lá. Mas ele era colecionador, ele viajava muito, então sempre trazia vinil diferente. Eu, inclusive, separei até um aqui para mostrar. Opa! Você sabe <risos> que antigamente... Ah, claro que deve mostrar, deve mostrar. Nas edições antigas é. desse programa, eu mostrava vinis da minha coleção. Talvez eu volte com você a fazer isso. No final do programa, eu sempre mostrava os vinis da coleção, alguns vinis da minha coleção, e aí esperava que a pessoa... Conhecesse e fizesse algum comentário sobre ele, mas vamos lá. Manda então abraço. vou fazer o contrário, amor. Perfeito, maravilhoso. Vamos lá. Esse daqui tem uma história assim, é, é muito marcante, assim, para a minha vida, esse, esse vinil. Porque primeiro o que me chamou a atenção nele era a capa, que era uma capa obscura isso me atraiu muito, essas coisas meio dark e tal. Uhum. E o jeito do, dessa mulher na capa, descabelada, eu adorava ficar com cabelo des, açonhado, uhum. descabelado uhum. Enfim, eu me uhum. identifiquei muito com ela, assim, quando era criança, eu devia ter, uhum. sei lá, uns seis anos, sete anos. Uhum. E depois eu descobri que tem uma faixa nesse disco dela, que é Ave Maria que a minha mãe colocou para tocar no casamento dela, porque Sim. a minha mãe canta em casamento, cantava em casamento, Olha. e aí não tinha ninguém para cantar no casamento dela, então ela colocou esse vinil, e aí é que vai. Marie Ixi, Deutschland. Então... Marie Deutschland. Frau Trude. Ela é uma cantora é, alemã? É, alemã. E já tem Alemanha no nome, né? É é, mas... é. eu andei mas... pesquisando por ela é. atualmente ela parece que está já no, no outro estilo, assim, musical mas... pelo visual lembra um pouco a Nina Hagen né? essa, essa, esse pessoal dessa época né? Isso. ela é mais ou menos dessa época tinha uma banda nessa Sim, época dos também. anos 80 que se chamava ex -Mal Deutschland. Não sei se tem alguma coisa a ver com ela, eu acho que não. Hum. Eu nem sei se é Ex-Maldotland, é, da Alemanha mesmo. Mas que interessante essa história. E aí, mas você ainda não chegou no violino. Você conheceu é. a, -a mas... é Isso, eu, aí, enfim, né? Esses vinis, assim, enfim, coisas bem diferentes, assim, descobri até que meu pai tinha Venom, que é black metal. Sim. E o meu pai é super religioso e tinha lá os Black Method, os Black Sabbath, Kraftwerk, uhum. então, assim, era muita coisa maravilhosa, assim, que na época não tinha, não tinha internet, acessar a internet, então, uhum. é, isso era a minha internet, né, é, uhum. e minha mãe cantava também, né, então, tinha muito assim e, e tocava violão. Então, era meio contaminado assim, pela família. Meu avô tocava pífaro. Ah, inclusive, vou... deixa eu ver aqui, peraí. Vou aproveitar e mostrar um CD dele. Ah, é um que CD lindo. O do Miranda ao Pife. Esse foi ah. feito por... É, a parte foi que é, minha mãe ajudou na gravação. E aí, com, com um técnico lá de Fortaleza... E aí quem, quem lançou foi o Laboratório de Estudos de Oralidade, da UFC. Hum. Hum. É com o professor Eu... Gilmar de Carvalho, que faleceu, Gilmar, acho que conhece... né? Pronto. Sim, Gilmar, conheci Gilmar, ele foi orientando de uma, de uma pessoa extraordinária, uma das mais importantes pessoas na minha, na minha formação, que foi Jerusa Pires Ferreira, que era baiana e que dava aula lá na Puc de São Paulo porque o Gilmar fez, se não me engano, doutorado lá conosco na comunicação semiótica na Puc de São Paulo e era foi orientando dela conheci bem Gilmar. então é. e, e assim eu sabia eu sabia que ele era do Ceará sabia de toda essa história e tudo e ele ele teve uma importância muito grande né nessa nessa pesquisa da cultura popular aí no Ceará né? ele foi uma figura de proa hum. nisso né mas você ainda não chegou no seu violino. Não cheguei. E não então, é rabeca, é violino mesmo. É, o violino mesmo. Aproveitando para o uma Gilmar, pesquisava as rabecas, né, também. É. É, então, aí minha mãe resolveu, perguntou, me levou, me levou um di, uns dias para assistir uma camerata que tinha lá em Fortaleza. E ela perguntou: minha filha, você quer tocar esse instrumento aí? Aí eu olhei assim, o mais conhecido era o violino, né? Aí eu, eu quero, eu quero tocar violino. Ela me levou para um curso do SESI, é, do Serviço né, da Social da Indústria. Isso. É, da Barra do Ceará, assim, que era, era um bairro, não sei se você conhece, conhece lá Fortaleza. E, geralmente Fortaleza, eu estive lá uma vez. Ah, então, é um bairro mais periférico que tem mais, que tinha, na época, tinha muito é, é, prédio de indústria, né? Sim. E aí, lá ficava o SESI e os filhos dos, dos trabalhadores, né? Do, do SESI mesmo, da, das indústrias e tal, ia para lá. É, e, aí eu, e aí, eu fui para lá, passei um bom tempo, dos meus 10 anos de idade, eu acho que até os... Até os 17, 16, que foi quando eu entrei para a universidade. E aí fiquei lá, fiz parte da, da, da orquestra jovem de, da, da UFC SESI, porque era uma parceria que tinha como se fosse um projeto de extensão, também eu não lembro na época o que, que era, mas era uma parceria entre o UFC e o SESI, né? Uhum. Então, fiquei fazendo parte dessa orquestra, Orquestra de Câmara, e aí era, era muito puxado assim, porque eu tinha que estar tá lá. No começo era só ia só duas vezes na semana, beleza. E aí depois começou a ser todo dia e aquela coisa de ser de duas às seis. Eu assim, ia ter que estudar de duas da tarde às seis da noite direto, ficar lá estudando e ensaiando com a orquestra. E aí eu ficava pensando, nossa, de manhã eu vou para o colégio, de tarde eu fico aqui tocando violino de noite, estudo, será que é isso que eu quero para a minha vida? assim, não, Tocando é. sempre, às vezes, tocando os mesmos compositores, e lembrando agora, é. assim, pouco tempo eu fui pensar sobre isso, que mulher compositora a gente tocou, eu não lembro de nenhuma, uhum. por exemplo, né? E até, até que tinha um repertório de, de compositores brasileiros, mas mulher, eu não lembro de não ter tocado nenhuma. E aí começou a surgir lá na orquestra uma vontade de compor. E aí eu tinha já instalado no meu computador aqueles é, programas de, de partitura, e comecei eu a rei. compor, é, era, hum. na verdade era um que era Not worth Composer que era só para partitura, partitura, mesmo assim, e era uma amostra, era uma, uma era uma demo, né? Uhum. E aí ficava a marca lá de demo, demo. demo. É, e aí eu comecei a fazer umas, umas composições muito intuitivas, assim porque lá uhum. na, na orquestra era muito puxado para... A, a técnica de tocar e, e a parte de, de, de teoria era muito deixada de lado. Então, uhum. assim, eu não ia compondo a partir do que eu estava, do que eu via, do que eu né, é, é, tocava, né? E aí eu pensei, quando foi exatamente para... Para fazer o vestibular, eu pensei, ah, eu queria fazer em cinema, só que em Fortaleza não tinha curso de cinema naquela época. Era... É engraçado você querer ir para o cinema, porque aí já foi por causa do grivo, talvez, porque é, é, você o, o, o, o, o óbvio seria que você fosse para a música, né? Você foi, quisesse fazer música. Então, lá tinha, era, tinha, tinha uma opção de... Só tinha uma universidade, que era a US, que é a Estadual do Ceará, que tinha música, só que era licenciatura. E aí eu não queria fazer música licenciatura. Uhum. Na verdade, tinha licenciatura, eu acho que piano e flauta. Não tinha violino, eu queria fazer para violino. Uhum. Ou composição, e não tinha. Uhum. E aí cinema também não uhum. tinha. E aí, na verdade, nessa época, eu não, não, não conhecia o Grivo nem nada, assim, não tive contato. Mas, assim, me atraía muito a música do cinema. Ah, então, tá. era, era talvez... E, e a vontade de fazer outras coisas, além da música também, assim, de filmar mesmo, a câmera. Tinha uma coisa assim, né? De, acho que todo estudante, todo, toda pessoa que quer fazer cinema tem uma coisa assim de a câmera, a imagem, o enquadramento, a luz, né, querer testar também, queria é, ter esse contato, né, e na época uhum. lá também tinha, ainda ainda estava ainda tendo é, filmes em, em película também, então queria ter essa oportunidade de fazer algum filme com película também, né, uhum. é, e aí acabei é, indo para letras, acabei fazendo letras, Diziam ah, sempre jornalismo, ah, mas eu acabei indo para letras. E é engraçado você falar isso, porque eu também fiz letras. Ai, que legal. E era, e é, então, a, você contando essa história, foi muito engraçado, porque eu fiquei pensando o tempo todo na minha prova, que o físico que você fez, ao invés de ser com violino, era com teatro. E aí pensava assim, não, vou fazer teatro, mas aí foi demovido a coisa de teatro, e aí virou, mexer acabei em letras também. Então, eu... você fez letras, você fez o quê? Português, inglês, português. Lá era português, literatura, porque é incrível, né? Letras tem as ramificações enormes. É. Lá eu era letras, que o meu, português literatura. Isso, é português literatura e barra licenciatura, que tinha o barra bacharelado e o barra licenciatura. É. Eu também fiz licenciatura. Minha... minha mãe falava assim: "Minha filha, faça licenciatura, porque se você não pelo menos você, qualquer coisa tem emprego de professor, você vai ser professora. Não vai ficar sem emprego. Era o mesmo argumento. Mas eu não Mas queria eu não acho... ser professor. E acabou sendo. Acabei sendo é. e adorando é. assim. É, eu também, eu não pensava em ser originalmente de professor. Eu pensava em ser baterista de rock, eu pensava em ser quis ser cineasta quando eu entrei na faculdade fiz filme super 8, aí falei assim: "Ah, meu negócio é o cinema". Aí no meio da faculdade já queria mudar para comunicação, depois desisti, pena, porque na verdade deveria, porque depois fui trabalhar com comunicação e tudo. Mas é isso, assim, essa esses caminhos são coisas que nos impõem decisões nessa, você é ainda mais nova que eu, eu tomei essa decisão com 18 anos, você com 17, 16. É muito difícil isso, né? É uma uma história muito louca essa. Mas aí o cinema prevaleceu, no final das contas. Você é, fez aí, literaturas. Um, tinha... Aí eu fiz letras, consegui cursar todo E aí, durante o meu curso de letras, foi aparecendo alguns cursos em Fortaleza. Hum. Aí tinha um que já era antigo, que é da Casa Amarela Eusélia Oliveira, que lá tem um, tinha um curso de, de história do cinema e no final tinha um exercício prático e tal. E aí eu comecei por lá. E aí foi o meu primeiro contato assim, com, com o cinema. E aí depois surgiu, surgiu vários cursos livres, que era feito pelo Alpendre, que era uma, era uma, uma, uma instituição lá, organizada pelo Alexandre Veras, que é da videodança, é, é cineasta, enfim. É, e, e tinha um outro pessoal da dança, que agora eu esqueci o nome, Deus, esqueci. Mas enfim, tinha esse. Tinha um Alpendre que, que fazia vários cursos gratuitos, e tinha também o Dragão do Mar, que, tinha, que tinha alguns cursos livres lá, trazer outras pessoas. E aí foi começando a participar e abriu finalmente a prim, a, o edital para a primeira escola, para a primeira turma da escola de audiovisual. E aí eu entrei nessa turma da. da dessa primeira turma da escola de audiovisual. Na verdade, eu entrei como classificável, então eu entrei meio, a turma já tinha cursado algumas disciplinas e aí eu entrei no meio, assim, então foi por aí que eu fui tendo meu contato com audiovisual, né, por essa, esses, esses vários caminhos que foram aparecendo lá. E aí nesse período surgiu também a especialização em audiovisual, que foi a que eu fiz, que foi quando o Grivo foi lá e aí eu decidi que ia pesquisar Som. Né? E assim, e aí, acabei... no, no caminho disso, você continuava compondo? O violino continuava lá, você ainda continuava querendo compor? Então, eu não tive muito. Assim. Era, meio que eu, eu fazia as composições para mim mesma. Na orquestra, quando eu estava lá, eu juntava, uns, fazia uns quartetos e chamava um grupo de amigos e a gente estava na sala fechadinho, assim, nunca. Não, não mostrava, assim, para o maestro, nem nada, assim, achava que não, ah, isso aqui não vai dar em nada e tal. Uhum. E comecei a fazer coisas em casa com um programa, de aí eu comecei a usar o Logic, enfim, nos ossos criativos eu começava a compor lá, é, usando biblioteca virtual, e eu me descobrindo, né, ali nesses programas. E aí eu, aí eu montei uma banda com um amigo e, na verdade, eu também não compunha na banda, era ele que fazia a composição. A banda, o nome era Desidéria, mas era maravilhoso. Assim, a gente dizia que era o gênero da banda era folk, prog e erudito. <risos> era uma coisa folclórica com progressivo, com alguma coisa erudita. Ali e aí... Passei um... Aí eu era... fiquei saindo da orquestra e mantendo a banda. Então, o meu vínculo com a música era a banda e comecei a fazer som. Na verdade, antes de chegar no som, no som para filme, eu queria sempre na escola de audiovisual fazer som. E os meninos diziam, não, tu não vai conseguir ficar segurando o boom muito tempo okay. e tal, não vai ter força. E eu nunca conseguia fazer o som. E aí eu comecei a fazer é, edição, montagem. Então, assim, no audiovisual também eu não cheguei de cara no som. Eu cheguei meio que fazendo montagem, aí me colocaram na continuidade, aí fiz continuidade de filme. Aí foi quando eu consegui trabalhar com filme em película, fazendo continuidade. E aí eu só fui conseguir fazer som... Mesmo para filme, quando uma amiga minha disse assim, Marina, eu vou fazer um filme só com mulheres. E você que vai fazer o som do filme, porque você tá é, é, musica, é música, e aí eu quero que você faça. E aí foi quando adentrei mesmo assim, para fazer som para filme. Que louco, né? Quer dizer, há uma um total desdém pela possibilidade né, da, da expressão feminina. Ah, isso é é um dado importante que você está colocando estou pensando aqui hoje no, no, no meu amigo Paulo Berto, que, que também já teve entrevistado aqui que está visitando a Jocídia Oliveira né está lá trabalhando com ela e tal e aí assim essa dificuldade das mulheres mesmo né das, das musicistas das, das compositoras né desse mundo é, que é tão presente tão Rico de, de expressão feminina que não, que não poderia, tanto no cinema né, quanto na música, é uma coisa assim, um clube do Bolinho horroroso. Né? Isso, é, isso que você está contando é muito interessante. Agora, a Desidéria, a banda, era, isso era já no século XXI, né? Era, a, a gente começou, eu acho que foi de 2000, a banda foi de 2000. E... 2003 a 2000, 2007, 2008, mais ou menos isso, hum. eu acho. E era uma formação assim não convencional? Porque eu estou querendo justamente traçar esse caminho que vai juntar o violino e os computadores <risos> né, lá na na cena que eu vi, né? quer dizer, a gente está fazendo uma arqueologia <risos> da cena que eu vi, né? Sim, na verdade, a dosidora não tinha nada eletrônico, assim, de, de computador, Era a formação era violão, voz, e a voz eu cantava com a voz impostada, uhum. é... e aí tinha viola de arco, clarinete, violoncelo e piano era essa, assim, a formação, às vezes mudava um pouco, às vezes não tinha clarinete, tinha flauta, né, mas era mais ou menos isso, e, e tinha percussão também, era carrom, às vezes tinha pratos e tal, hum. então, não, eu, eu acho que a coisa do eletrônico foi mais desse, a partir desse ócio, desse ócio criativo e investigar o computador, eu sempre falo para os meus alunos, assim, os estudantes, é, gente, vocês têm que pegar e mexendo e descobrindo as coisas também, porque às vezes, ah, isso aqui faz assim, às vezes você descobre várias coisas só mexendo mesmo, assim, você tá ali, nossa, isso aqui que eu fiz, é, é uma, tem vários caminhos para fazer a mesma coisa, assim, né, e aí é muito, eu acho muito legal essa coisa de você ir descobrindo sozinho, sem um manual, assim, o manual é bom, claro, mas eu, eu acho ótimo, quando eu abro um programa, e fico tentando, o que é que esse programa faz? Como que eu vou Sim. tirar um som porque, dele? Porque você estando ali diante daquilo sem saber o que é, você pode descobrir coisas que pessoas podem levar anos para descobrir no programa, né? Então, é, é o acaso pode ser um, um mestre muito interessante também, né? Mas aí, assim, no sonatório, quando eu vi, tinha projeção de imagens, né? tinha uma, um, o que se costumava chamar algum tempo atrás, não sei se ainda está chamando de VJ, né? tinha o DJ, uhum. e uhum. tinha lá vocês produzindo é, música né? que tinha que ver, inclusive, com o um som, né? quer dizer, ela... ela em alguns casos, ela, o que nós víamos era disparado por aquilo que nós ouvíamos, tal. essa história que é, eu te perguntei do começo da, da, da época da banda, porque o começo do século XXI é que começa o começa essa grande moda, né, que já vinha desde o final dos anos 90, né, dessa coisa assim, ah, disparar som, que dispara imagem, que... Né? Então, isso era uma, uma, virou uma espécie de coqueluche, né? uma coisa dispara a outra e tal. E ali assim, já estávamos, né? isso foi para situar as pessoas que estão nos assistindo, eu cheguei aqui assim, há cinco anos atrás, então era 2016, 2000, começo talvez de 2017, por aí, que você estava naquele auditório que tem já, eu costumo dizer que tem uma iluminação que já é de efeitos especiais, porque o auditório da UFRB tem uma daqui do Cal, né? É enorme, parece um cinema antigo, né? Mas tem uma iluminação às vezes um pouco indireta, vamos dizer assim, né? Então já tinha aquele clima, assim, às vezes ele fica, ele faz um clima mesmo, né? Como se estivesse num daqueles cinemas antigos. Eu lembro muito de cinema antigo quando eu entro naquele auditório. Sim. E aí, e aí, é, e, então tinha essa atmosfera, né? E vocês estavam lá fazendo um experimento que era muito semelhante às coisas que eu já tinha visto justamente do lugar onde eu estava vindo. né? Mas, assim, já já processado de alguma maneira. Eu disse assim para mim mesmo, isso aqui é muito contemporâneo, mas, ao mesmo tempo, tinha um sabor, que é talvez aquilo que você trouxe do Ceará. né? E junto com, obviamente, aquilo que os alunos estavam trazendo da Bahia. Quer dizer, não era a mesma coisa... Porque você está em São Paulo assistindo isso, né? Sim. E eu estou fazendo muitas ilações ou é isso mesmo? Não, é, tem tá, tá tudo a ver, assim. E legal você comentando isso, eu fui tentando ir buscando, assim, na minha cabeça, tentando conectar, né, assim, de onde que veio tal coisa e tal. E aí, durante o tempo que eu estava lá em Fortaleza, teve várias oficinas de cinema expandido também. Então, a gente, é lá na UFC tem um grupo, e aí na época já, já tinha criado o curso de cinema em audiovisual da UFC, e tinha um grupo lá que tinha essa pegada do cinema expandido, tem um César, o César Baio, que estava lá, Sim. e ele, ele deu algumas oficinas de Isadora, então, aí já tinha um contato, assim, eu achei incrível, assim, quando eu mexi naquele programa, gente, né, maravilhoso, porque você mexe, você usa a câmera do seu computador para ativar o vídeo e o movimento, então, assim, isso me, me chamou muito, assim, né, me, me atraiu muito. E o Luiz Duva também foi, teve um, um, um evento... O grande Luiz Duva, assim... Teve um live, live Cinema. De live né? Cinema, né? Né? isso. É. Teve um evento. De... Participou lá do Live participei Cinema? Participei lá no Rio. Eu estava já em São Paulo, claro, mas assim ele, ele ficou um tempo fazendo live cinema em São Paulo, e aí acabou recebendo uma proposta que eu acho que era melhor, estava assim, numa circunstância melhor, lá na Oi Futuro, em Ipanema, onde eu fiz algumas uhum. coisas. Assim. E aí ele passou a fazer o live cinema lá, e eu participei. Com o meu parceiro Paulo Hatzmann que a gente faz umas coisas até hoje, né? embora a esteja lá em São Paulo, mas a gente faz umas coisas junto, e a gente participou lá no nosso Duo, fazendo uma coisa que a gente chamava Trilhas Horrorosas, e que virou, inclusive, um, um uma das, das, das playlists aqui do canal também, que ganhou o mesmo nome de Trilhas Horrorosas. Ah, que a gente faz umas coisas semelhantes, e aliás, eu convido você e quem está assistindo, eu vou botar aqui, deixa eu anotar o, o ponto. Que eu falei disso para depois colocar. Eu vou colocar aqui na. na, na como é que se diz isso? Nas, nos, um card? né uhum. Nossa, de, agora deu uma, uma aqui no vídeo. Ficou é um card, eu vou botar o um card aqui com, com, com a. Você tem que anotar o ponto onde eu falei isso. Vou é, botar um card com o, o, a referência da, da Trilhas Horrorosas, que está aqui também, no, no próprio canal Arte ao Vivo. Né? A gente fazia uns programas à meia-noite aqui. Né? Ai, Mas, enfim, é, isso eu também acho que é muito interessante, porque você falando isso, inclusive falando do que se passava no Ceará, aí eu penso, por exemplo, na cena de improviso livre que é de Brás faz aqui em Salvador e tal... Isso, isso tudo demonstra que essas coisas sofisticadas não acontecem só lá no Sudeste Maravilha, elas acontecem no Brasil inteiro. E as pessoas também aqui produzem coisas muito interessantes e, enfim, é, desfazer um pouco essa ideia também de que ah, foi buscar lá no, no Sudeste a informação, ao contrário, né? foi levar a informação para lá, né? e aí depois trazer para cá para a universidade pública. Mas aí a gente tem aqui, é, a gente tem aqui mesmo no. no na, eu botei na, na, na explicação do vídeo, a gente tem aqui o site do Sonatório também, né? Não é esse aqui. Tá? É, deixa Você eu botar aqui. Então. Você tem que Opa. trocar aí. Sonatório.org. Sonatório no Sonatório.org deve ter também, certamente, tem está lá a história né, do, do, do, do sonatório. Aí... Aqui estão tá as notícias últimas, inclusive fazer um convite. O nosso último trabalho foi esse Cápsulas Sonoras que a gente fez no, é, no festival chamado Asterisco Utopia Sound Art Festival, lá de Berlim. E aí é, é, um, é um ambiente virtual, quem quiser pode entrar no site do sonatório e clicar aqui, que é um, um ambiente virtual que a pessoa navega por cápsulas sonoras. Hum. Então, o que, que são é, cápsulas sonoras? São a, a premissa do, do, do trabalho era, é pensando muito naquele no disco de ouro, né, que foi para o espaço da Voyage, Sim, sim. Então a gente pensou, ah, aqui, por que, que a gente não pensa em fazer umas cápsulas sonoras de um mundo, de um planeta Terra, é, de, vários, de vários momentos do planeta Terra que não necessariamente são esses, como se fossem de realidades paralelas a essa. Então, fabular outros mundos possíveis. Né? Então, cada um fabulou um mundo possível, um mundo que estava ou que está, né? E aí, mandava essas cápsulas, a ideia era mandar essas cápsulas para o, o, o espaço. E aí, o é exatamente essa pessoa, essa coisa, esse ser ou não ser, que vai acessar essas cápsulas que estão aí pelo... Pelo, pelo espaço, né? Então, a ideia hum. era essa, assim, criar, fabular mundos possíveis, é, outros mundos, o mundo que a gente está, e mandar esses áudios para o espaço. né? Então, são 24 cápsulas, eu vou até abrir aqui, para mostrar o, a entrada aqui do, do site. Hum. sonoras.com e aí, aqui tem uma historinha, galáxia catavento, sistema estelar, não fogo vermelho, planeta íris, caso 8SD9, ano 34, da era espiralá. Cápsulas sonoras oriundas da, galá da galáxia Via Láctea, sistema solar planeta Terra, são encontradas em uma antiga sonda espacial. E aí o convite para pessoa... Tem que clicar no play e ouvir essas cápsulas. Hum. aí essa é. Foi o nosso é, trabalho de pandemia. É, o som não está saindo, Marina. Provavelmente porque você não te conta. Ah, não não tem, não, não tem som, da... nesse, é o o, som é. nesse. Nessa entrada não tem som. O som começa a partir da. Ah, tá. O som vem depois. Do... Ah, tá. Aí aqui, cada, cada uma dessas daqui é uma cápsula e a gente colocou códigos exatamente para a pessoa, uhum. por exemplo, se a gente colocasse título, a pessoa, ah, eu vou escolher o título, o azul, o mar. Então, assim, para não ter... Sim. Não ter nenhuma claro, afetividade. Último... Isso. Uhum. Aí você a a gente colocou um número. Um número. E aí, agora aqui que demora a carregar, então não sei se vai. Demora um pouquinho, não sei se vai. Mas aí fica o convite, assim, para as pessoas acessarem. Você sabe que essa. essa, essa me lembrou duas coisas isso que você está mostrando aqui. Né? Por isso que eu estou anotando aqui. Porque eu vou fazer uma nova remissão, uma coisa que já passou aqui pelo canal. Eu entrevistei uma compositora aqui, Ariane Stoff. Sim, e, Ariane. E Ariane tem um trabalho que também é usa, que trabalha usando loops, né? Também que são. Ariane, inclusive, que está na Universidade Federal do Sul da Bahia, ou seja, está todo mundo aqui na Bahia, né? <risos> É, é, e isso é muito interessante porque, enfim, tem essa rede né, de artistas da música e, e desses experimentos audiovisuais é, espalhados por aqui. Mas também me lembrou a Laurie Anderson, que recentemente fez uma... uma, uma um vídeo, né, um, um, um filme relativamente média-metragem, assim, que ela fala sobre a experiência dela com o violino, eu queria que chegasse aí justamente porque eu ia falar dela, né, e de você também, e, e ela, então, em determinado momento, ela explica que aquele movimento que ela fazia lá no, no clipe do Superman tinha que ver com essa placa também, aí, que a NASA mandou para o espaço, né? porque tem uma figura de um ser humano, nesse caso é o homem, Eu acho que está de pé, com um o braço levantado assim, ela achou interessante esse movimento da mão, ela fala sobre isso. Esse vídeo está no YouTube, eu posso depois colocar ele, mais uma coisa para anotar aqui, para colocar é, na explicação do vídeo. Esse vídeo é muito interessante, da Laurie Anderson, que ela conta sobre a relação dela com os vários tipos de violinos. Ela vai mostrando um por um todos os violinos que ela foi inventando. O violino que tocava com fita magnética, o violino que ela tocava com agulha, da, da, que era um violino toca-discos, né? e assim por diante. É muito interessante. Ai, que massa! Mano. Eu senti o aroma de Laurie Anderson pairando por aí nas, nas coisas que você faz também. Né? Ou será que eu estou viajando muito? Sim, eu gosto muito do trabalho dela, sim. É, é incrível. Eu, e eu tive mais contato quando eu estava... Ainda lá em Fortaleza, no, no, na especialização, o um professor chegou para mim e me trouxe vários alvos. Assim, Marina, eu trouxe para você é, o professor Wellington. É, ele, ele chegou aí, ó, eu trouxe para você escutar esses alvos. A tinha Meredith Monk, tinha é. Laurie Anderson, quais eram os outros que tinham? Tinha mais dois. E eu não lembro quais são esses outros dois, mas o que ficou marcado foi essas duas mulheres, né? E aí, enfim, Isso assim. É Extraordinárias, era... todas, todas é as mulheres maravilhosas Trabalhos lindos. E aqui, eu acho que esse aqui é o nosso fotos, e eu acho que tem um pouco assim da história. Eu vou lá para baixo, que é o mais antigo. Hum. Que é como começou o sonatório, né? Hum. A gente começou, é, primeiro a gente tentou, eu, eu perguntava muito para os alunos o que é que eles queriam, e, e levava várias possibilidades, né, é, hum. levei lá o trabalho do Murray Schafer porque enfim é muito, o, tem muitas críticas né, em relação ao trabalho dele, aquela coisa de asepsia sonora, do... De, ter, de, de querer mais o som rural e não. E os sons urbanos são né, uhum. sons que não devem entrar, enfim. É, mas ele é muito didático, né? E os livros é. dele são de fácil acesso, assim. Os alunos gostam muito de ler, assim. É, é uma leitura gostosa, né? Assim, que os alunos leem tranquilamente, assim. Uhum. Então a gente chegou a ler algumas coisas dele. É legal porque, assim. Tem essa coisa que ele traz também de, de parar para escutar também, né? Então, acho que isso aí é importante, de trabalhar a escuta. É, e aí, nessa época, eu estava vindo do Rio, né? Eu tive contato com o Mura, é, que é um, um pesquisador e artista lá do, do Rio, de sound painting, teatro, enfim. E aí, ele, ele me apresenta um sound painting, né, que é uma, uma hum. linguagem de, de sinais né para improvisação e é incrível assim é. essa esse trabalho assim porque você trabalha o corpo trabalha não é, não é só voltar à música e para quem é músico. É para qualquer pessoa assim você indica o que é cada sinal e aí passa a criar né, com as pessoas e as, e aí os alunos começaram a, a se soltar mais. Né. O pessoal era muito preso, assim, corporalmente mesmo, assim, eu acho que o sound painting ajudou muito a se soltar, a se sentir mais... Ah, eu posso cantar aqui de qualquer jeito, é, não, não, não vergonha na da minha voz. Nós tivemos essa experiência de sound painting também lá com os novos cachoeiranos, que foi o Cristiano Figueroa que trouxe, né? Quer dizer, o Salon já conhecia, mas é, isso foi muito importante para a gente também. Inclusive, a gente usou muito em apresentações do dos Novos Cachoeiranos, em diversas ocasiões. Então, eu eu eu já... E a gente chegou até quando a gente foi agora, antes da pandemia, né porque a pandemia foi aquela coisa, a gente foi para Colômbia na pandemia, com um grupo reduzido de músicos, e quando a gente voltou, fechou tudo, né março Sim. de 2020. Mas a gente chegou a fazer algumas coisas com o sound painting também nas oficinas que a gente deu lá na, na Colômbia. Então, ah, eu sei como é poderosa essa coisa, né? é muito interessante. E a gente já esteve aqui falando outras vezes. Aliás, o Cristiano é alguém que eu também tenho que lembrar de trazer aqui para o. Não é, é. E é muito importante, assim, né? porque foi um contato que eu tive mais próximo assim, com a improvisação. É, e aí tem aquela questão: o que, que é improvisação livre, o que, que não é, essa né? coisa da improvisação livre diz que o sound de pente não é improvisação livre porque é dirigida, né? Então é tem assim, essa discussão, né? É, mas assim já é uma coisa que, por exemplo, eu na época da orquestra uma coisa que eu não gostava era o que se eu chegasse na, na sei lá no Natal em família alguém me pedisse ah Marina toca uma música tal eu me dá a partitura que eu toco, assim, não, não conseguia tocar de ouvido, eu tentava, sentia assim, uma hum. dificuldade, então tem aquela coisa, assim, quando você toca uma orquestra, que fica a ah, partitura, partitura, é. E, é. e fica preso naquilo, né, então aquilo estava me causando uma, uma prisão, né, assim, eu queria a liberdade, hum. assim. e eu acho hum. que o Sal de Pente traz muito isso, assim, para você Sim. mesmo conhecer o seu instrumento, né, e explorar, é. né, outras formas também de tocar e e assim foi um desafio porque eu estava trabalhando isso no curso de cinema, assim geralmente era, enfim, era aberto era um projeto de extensão, mas geralmente quem chegava lá mesmo eram os alunos de cinema, né? E che chegou de artes visuais também, mas não chegava aluno de música, porque enfim, música não tem no Cal, né? Música era no, no Cercult. E aí, era como trabalhar isso, né? O som, é, criar uma... Pensar em... E eu até falava muito assim, vamos pensar em não fazer música, porque tinha uma ideia de música que tinha que ser muito organizada, muito arrumadinha, Sim. de melodia. e Vamos criar uma sonoridade, né? Uma textura uhum. sonora, né? Então, aí, foi muito, foi muito importante, assim, para pro, os estudantes, inclusive, para interagirem, né? Eu acho que, que ajudou até na relação assim, dos estudantes, né? De, de, de, de, de vida, relação pessoal mesmo, né? Uhum. Então eu comecei, a gente começou a trabalhar isso e eles gostaram muito do sound painting. Então uhum. o sonatório foi meio que indo para uma coisa da performance. Aí eu pensei, não, vamos agora tentar incluir projeção. E aí a gente começou a fazer projeção mapeada no corpo, projetar no corpo. E aí depois um estudante, que é o Wenda, esse daqui de laranja, ele uhum. disse, Marina, eu quero fazer meu TCC com live cinema, que a gente né, já estava querendo fazer, já estava indo para uma pegada de, de cinema ao vivo. E aí ele, eu quero fazer o meu TCC com live cinema, só que regendo com sal de pente né então hum. era um live cinema regido com sal de pente aí o sonatório hum. começou a trabalhar com isso né, uma performance audiovisual sendo regida com sal de pente e aí às vezes, às vezes a gente regia tanto o visual quanto o sonoro às vezes regia só o sonoro e o visual se, se guiava pelo que estava sendo tocado, né? Então, enfim, havia várias relações, assim, a gente procurava também não, não engessar, né? Ah, né, é só assim, pronto, a gente ia experimentando, né, funciona assim, a, a, agora não funciona mais, funciona de outro jeito, e aí dependia de cada estudante também, né, às vezes tinha uns que, que gostava mais de fazer... É, é, edição de imagem em tempo real, mas não gostava de, de, de fazer a parte lá do sound paint, por exemplo. Então, a gente foi vendo, né, o que é que um gosta de fazer mais e o outro e nunca a gente usou só um programa, né, sempre é, utilizando, utilizando programas diferentes para ter também uma, uma, uma mistura de sonoridade, né, que não soasse só um tipo específico de, de som de um programa X, né? Uhum. E buscando também usar muito software livre, né? Também quando dava, sempre, ó, oh, gente, como que usar? A gente usava o LMS, às vezes usava o PuriData com algum patch, uhum. é, enfim, era bem... Às vezes usava o próprio Audacity, né? Então, dependia muito do que... De cada um, do computador de cada um, tinha gente que não tinha um laptop. Aí, é com o um smartphone... É, que é a realidade que a gente tem visto, né? Durante a pandemia, a maior parte dos alunos acessa as aulas através do, do telefone, não do computador, né? Porque uma grande parte deles não tem, né? Agora, tem mais fotos aí para cima, né? Da, é. da, aí já são das apresentações. Essa daqui, na verdade, é uma sala de aula que a gente Uau. transformou numa sala de ensaio. Aqui são as pessoas com a projeção mapeada, fazendo um hum. teste. E aqui tem uma mãozinha que é o um gesto do pente. que é uma, uma lanterna para a pessoa poder ver o, o gesto do pente. É, aquele, aquele evento que eu assisti tinha o uso de sound de painting, Tinha, é, geralmente a gente, a gente tem usado muito, assim, aqui também mapeado, e assim, as pessoas, os, o, o corpo tela aqui, que a gente chama, também é o corpo sonoro, que é o corpo que está tocando, né? Corpo tela, corpo sonoro, ao uhum. mesmo tempo, esses... E aqui foi uma das apresentações que a gente fez, a gente ia fazer uma apresentação na cabana do doidão, e num quarto experimental, que era um evento que o Jarbas e eu, a gente organizava, e aí não deu certo nessa quarta, porque resolveram lavar lá a cabana do doidão e estava fechado. Aí a gente ia pedir uma caixa de som, na verdade a gente tinha uma caixa de som e ia pedir o dono da Pixaria Free para ligar a caixa de hum, som é lá. É, o seu é. Aí ele disse, não, pode, pode entrar aqui, podem fazer aqui. aí ele, Mas vocês vão terminar que horas? Eu Ó, geralmente a gente termina lá para as quatro da manhã. Mas é. o senhor disse, é, o horário aí, a gente termina no horário que você está. E não, tá bom, então termina meia-noite. Eu sei que foi até três da manhã. Deixa eu explicar para as pessoas que não conhecem aqui Cachoeira, até... 2015, eu diria até 2016, ainda isso era possível acontecer. No, no centro de Cachoeira né, tem esse lugar que, se chama, que o pessoal chama popularmente de 25, que é a Praça da Aclamação, onde aconteceu o famoso evento da expulsão dos portugueses e o começo da independência do Brasil, de que se fala tanto de Cachoeira. E é, ali era realmente um ponto de encontro das pessoas, até que veio, ganhou a prefeitura, um prefeito aí que acabou é, querendo embelezar né, a praça e acabou matando essa vida noturna da praça e também por outros fatores, né, pessoas reclamando de barulho e tal, não sei. E aí a pandemia consolidou isso, né, quer dizer, é, encerrou. Um, ainda existe o um movimento ali, mas já não é nem um pouco aquilo que existia. Era uma coisa tão... Para que as pessoas tenham uma ideia de como era, era uma coisa tão, tão livre né? que eu mesmo, mais de uma vez, levei instrumento, montei lá e a gente saia tocando né? na, na é, noite enfim. de Cachoeira, sem pedir licença a ninguém, e, enfim. Mas, depois, aí, o negócio encaretou bravamente. Né? E hoje já não é. tem mais nem a sombra do que era isso. Além do que, nós perdemos o, o principal personagem da noite ali, que era o Paulo Lomba, né? que tinha o, um bar que ficava, esse sim, se estendia até quase o dia amanhecer. E a gente, tanto você como eu, já vivenciamos esse tipo de situação. Né? Então, não, não era eu, gente, eu eu não era isso, é... sai com o instrumento e sai tocando. E tinha uma coisa que eu acho que era muito incrível, que era assim, a, a, o compartilhamento do mesmo espaço de alunos, professores da universidade e, e pessoas comuns, pessoas que Sim. são frequentadoras da noite aqui, pessoas que, enfim, é, personagens da noite, os mais variados, desde pessoas que pedem dinheiro até. Outras pessoas que circulam na noite, vocês podem imaginar quais, que também estavam. Era muito democrático, né? era um negócio assim, todo mundo convivia muito bem. Né? Claro que de vez em quando as coisas engrossavam, aparecia a polícia e tal, mas isso era um, uma. É, é, a gente é, ficava encantado com essa, com essa liberdade né? que, que rolava ali, até que a coisa toda começou a degringolar, né? infelizmente sim não e e, é, e foi exato né isso aí foi um momento desses né de tocar tá fechado vamos arranjar outro lugar e, e o seu constância foi super acolhedor assim e ele foi deixando e, então a gente até passou do horário dele ele gostou e vendeu bastante pizza no dia e aí foi essa isso. ele vendeu a pizzaria né eu soube que ele agora ali no hum. lugar funciona a pizzaria paulista ah, Acabou -se a lista pizzaria, é. ah, e acabou-se já. Do freestyle, é. E tinha uma coisa aí, que era pizza ao vivo, né? ainda tinha isso. É, era assim: pizza ao vivo. Pizza ao vivo, é, Porque ela era feita na hora, né? Era copiado o macarrão ao vivo, que também tinha ali, né? Também Sim. chegou ter, foi até aqui perto de casa, depois foi lá, enfim. E aqui aí. já era com os laptops, né? Então, depois de a gente usar muito o corpo e tal, começou a entrar os laptops e aí a gente decidiu fazer uma festa de laptop. Aqui, a gente ainda estava meio que misturando, a gente estava fazendo um, um som em tempo real, né? Construção sonora em tempo real de uma animação do Diego A, que é um, um animador de Fortaleza, que é amigo meu. e É maravilhoso, assim, as animações dele. E aí a gente pediu para ele, né, disponibilizar para gente e foi na abertura de um do festival de cinema, o Panorama, coisa de cinema. E aí a gente fez o som em tempo real ali e depois a gente fez uma performance de sound pente também. Então, mas aqui a gente ainda não estava com orquestra de laptop, mas já tinha um laptop aparecendo, né? E aqui algumas oficinas lá, que a gente fazia durante, enfim, né para quem quisesse participar. E aí o nosso primeiro, nosso primeiro evento mesmo, com a orquestra de laptop, ela nasceu exatamente naquele período do impeachment da Dilma. Dilma, exatamente. Fez, e a gente fez é exatamente... Em 2016. É isso aí. E, inclusive, eu estou lembrando agora, Marina, que a gente tocou junto, porque... O, o Danilo fez uma apresentação lá, do, do, acho que era do grupo que ele tinha na época, que foi. Veio todo mundo, tinha Cláudio, tinha, é, tinha, tinha uma, uma multidão do Xarel, né? é, que eu levei a minha bateria eletrônica, que está aqui até hoje, né? que foi Verdade. eu tinha trazido a bateria eletrônica para cá, né? vindo de São Paulo, né? para poder ficar tocando aqui, aí levei, enfim, foi uma multidão de gente naquele palco do, do Cine Teatro Cachoeirão, então... né, fazendo... E, e aqueles festivais. Você veja, os próprios festivais, se não aconteceram mais, Tudo tem que ver com uma ambiência que tinha um apoio para isso, né? que tinha toda uma... uma você poderia é, é, propor para editais e tudo, e tinha a própria universidade que tinha condições de fazer isso. Quer dizer, com, com esse esbulho todo feito na cultura brasileira, essas coisas todas desapareceram. Olha quanta coisa interessante que podia estar acontecendo né? e que não está acontecendo justamente porque, além da própria pandemia que tirou as pessoas das ruas e tal, mas também tem essa história né? da, da, da impossibilidade em função dos recursos não existirem mais né? e de não se poder fazer essas coisas legais. Né? Sim, exato. Desmonte, né é? de desmonte, Exatamente. E esse foi, a gente, a gente sempre pensava dentro da universidade e tudo, mas foi momentos que a gente saiu e a gente teve uma maior, é, é, um maior público de pessoas transeuntes da cidade, né? pessoas da cidade mesmo, né? que a gente fala estudante, a comunidade da universidade e a comunidade externa da universidade. Né? Então, é o que a gente teve, que a gente foi para a rua mesmo levar era um, um nome do, da performance, era a voz do Brasil. E aí a gente tocava o midi, enfim, todo desmantelado do, hum. da voz do Brasil, desconfigurado. Com cada um escolher um instrumento virtual diferente, assim. E a gente ia fazendo o som em tempo real de um vídeo que uma das alunas, que é a, a Marina Pontes, tinha montado, né, com políticos falando assim, essa, daquelas propagandas políticas absurdas e, e, e também lá no dia do impeachment da Dilma. Né, então era uma crítica sobre enfim, o que a gente estava vivendo ali naquele momento. E aí as pessoas iam passando, iam parando, e olhando aquilo, e, e olhando também o que, que a gente estava fazendo no laptop, né, ali na, que é a calçada né, da universidade aqui é. do Carlos. Aí a gente pegou uma lona branca abriu assim amarrou com as cordas e aí fez botou uma projeção lá Sim. tem um vídeo no YouTube do sonatório aqui mesmo no, no site do sonatório tem um uhum. vídeo dessa performance aí uhum. quem quiser assistir também e que era algumas oficinas que a gente fazia lá no sonatório que é uma oficina de criação de captador piezo que ajudou demais, assim, entrou demais na orquestra de laptop, exatamente quem não tinha laptop e nem tinha smartphone usava o captador piezo com um objeto que criasse. Né? Às vezes era uma pasta mesmo de plástico, aí vem a coisa do grivo, né? Lá do, do dia lá do, do copo de plástico, né? Fazendo um uhum. som. Então tem gente que usa. Eu, eu, eu, na ocasião em que eu comecei a trabalhar com o Paulo Hartmann, a gente foi aproximado por alguém que é ligado ao grupo também, que é o Lucas Bambosi, e foi por conta dessa, dessa, de uma coisa que a gente pensava em usar também esses sensores, né? é, como a gente chamava na época, que eram esses piezas e tal. É, é, naquela época colaborou com, conosco também, depois a gente fez trabalho juntos, o, Aquele menino lá de, do ABC, o. Nossa, eu vou, eu, a cara dele está na minha frente, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro dele, mas, enfim, é, ele se apresentou conosco lá no File, né? no, isso era 2006, por isso que eu também estou tô, tô custando a lembrar. Isso foi 2006, 2007, por aí, assim, a gente já tentou fazer algumas coisas nesse sentido, mas era, era, é, é engraçado como em questão de 10 anos as coisas se, é, dispararam né, completamente e isso se tornou uma coisa... Porque era muito difícil de conseguir. Né? Sim. E 10 anos depois isso se tornou uma, uma, uma, uma coisa é, possível, né? inclusive... É, quando eu cheguei, né, o Guilherme, Guilherme também, né, Guilherme Soares, é. nosso, nosso colega também, que já foi entrevistado aqui também, o Guilherme também é, já no Secult andou fazendo um laboratório com o Zivitim e tal, e, e aí já tinha uma quantidade enorme de equipamentos desse tipo, que são coisas que você compra, né, de pequenas coisas que, que aí você vai montando, esse mesmo tipo de trabalho que você estava mostrando aí eles eles sistematizaram isso né eles fazia, fizeram um laboratório de meta reciclagem estão não sei se vai continuar né porque na época, depois da pandemia o negócio parou mas estão eles conseguiram recolher muita coisa né para reutilizar né e fazer coisas com isso e, inclusive, é, o Guilherme e o Zivitinho o Vicente foram três pessoas que ajudaram assim, muito no sonatório, porque é, foram professores que foram lá dar oficinas também, né? Então, eu comecei a convidar também outras pessoas, outros professores, para dar oficinas lá também. Então, o Guilherme deu uma oficina de... Era música... Era com o eu não lembro agora o nome música aleatória, não, era música, não é, criada, o, o próprio computador processa, esqueci o nome agora. Aqui, ó, inclusive, aqui é uma das oficinas Vicente. do Vicente, uhum. que foi o do microfone binaural, então ele fez lá também. Tá deve ter, ah, tá aqui, do Guilherme, está aqui. Está hum. é, aqui o nome da oficina. Composição assistida música por generativa. computador. É, música generativa e composição assistida por computador. Com data Então, foi legal assim, ter essas... Assim, e o Zivito aqui também, uh -huh. que era, era oficina de prática musical e orquestra de laptops, porque ele participou da orquestra de laptops lá de Brasília, né? Sim. E aí, eu disse Sim, ele já tem essa história então... Zibitinho que também, que também foi entrevistado aqui, porque essas pessoas não podiam deixar de estar nessa série aqui. Então, na playlist aqui, é, é, quem estiver assistindo, se quiser ver os, os, as entrevistas do Vicente ainda não veio, mas o do Guilherme e do Zibitinho estão aqui as duas entrevistas. tá então foram pessoas que, que deram uma força lá. E aqui foi um evento que a gente fez no CAL, que foi organizado junto com o Cristiano Figueiró, que era um hum. evento organizado lá na UFBA, que tinha a ver com um projeto de extensão, e aí ele trouxe para o CAL, né? e a gente fez esse evento, novas escutas. E aí a Orquestra de, de Laptop participou também. Essa, inclusive, é uma das zonas de colaboração entre os dois centros, que é muito interessante, que é essa área de audiovisual, música, né? tem, tem essa... essa desde, desde o começo, né? pelo menos desde a época que eu cheguei aqui, eu me lembro de, de haver isso, haver essa colaboração. Isso é muito interessante, mas que depende muito do, do presencial, né? que é aquilo que a gente não está podendo ter agora. Né? É... Fica muito e é é isso é que a gente tem ali professores super legais assim que dá para contribuir trabalhar junto e chamar né e né ter essa essa esse fluxo né de, de, de compartilhar e agora é, é, Marina sem esquecer o violino <risos> Que eu vou é, o violino reaparece né porque o violino tá, tá inclusive na chamada aqui do nosso do nossa da, desse programa de hoje e olha aí então como é que o violino volta aí conta para mim então na antes da orquestra de laptop quando a gente estava trabalhando com o sal de pente junto com a projeção no corpo, quem tocava algum instrumento, levava o instrumento. Então, uhum. levava o violino aí. E, assim, já tinha uma história também que, quando eu... Quando eu assim que eu cheguei, assim, na UFRB, é, tinha os professores que agora são do Secute, né? Que era o Cláudio Manuel e o, o Danilo Barata e o Jarbas, que é o Jarbas ainda, está né, Tá lá no uhum. local, né? Do uhum. é, Eles tinham, tinham um grupo chamado Xarel, e aí eles me convidaram para entrar no Xarel, para tocar violino. E aí foi um espaço, foi aí que eu decidi comprar meu violino elétrico. Porque eu usava um violino acústico e é sempre uma dificuldade para microfonar violino acústico no meio de uma sonzeira, né? Principalmente de instrumentos eletrônicos, elétricos. E aí, aí eu decidi comprar meu violino elétrico. Só que... É, e aí foi um, é um outro instrumento, né, o violino elétrico, assim, uma outra forma de tocar, porque o meu pelo menos é um pouco mais pesado, então a minha agilidade que eu tenho no, no acústico eu perco um pouco no elétrico, e aí eu não gostei do som dele, assim, se você for ligar ele é um som feio, violino elétrico hum. tem um som feio, e aí como tornar o som do violino elétrico bonito? Aí fui pesquisando e começando a usar pedais, né? Então, comecei a comprar um pedal, um equalizador, um delay, um, um reverb. Justamente porque ele é feito para isso mesmo. Ele não é feito para soar no, no, no suposto som natural dele, porque realmente Exato. não tem graça nenhuma. É, assim, realmente é. E, e sempre sumia, assim, né? Então, quando eu entrei para o Xarel, eu comecei a. a digamos, a, a turbinar aí o violino, né? Uhum. Então, já foi, foi legal assim, a, o contato com o Xarel por conta dessa, de experimentar esse, esse violino, né? E aí você falando da Laura Anderson, né? Os diversos violinos, e aí é meio que isso, assim, como tocar diferente, também usar outra coisa, assim, seu arco, e os pedais, que é um mundo, né? Assim, usar o é violino junto com o computador. Aí, quando a gente começou a orquestra de laptop, a gente começou a anexar os instrumentos ao laptop. Então, a gente começava a modificar o som dos instrumentos pelo laptop. Né? Então, a gente usava o instrumento com pedal, alguma coisa assim. Né? Então, ele foi, meio que ele entrou na orquestra de laptop e a gente tinha uns naipes da orquestra de laptop no início. Né? Era... A, o, a, o, o naipe de música, de som ambiente, de vozes e de efeitos sonoros, como um uhum. projeto de som para um filme, né? Que você tem as várias, uhum. os vários grupos, né? Então, a gente tinha esses uhum. grupos no início. Só que a gente viu que não, não funcionou tanto, assim, porque uma pessoa, às vezes, fazia tanto som ambiente quanto música. E, Sim. assim, as coisas meio que não estão não numa caixinha, né? Às vezes, um som Sim. ambiente se torna música, né? Então, foi, a gente começou a dividir por programas, né? Qual os programas que usa, ou, enfim, a gente foi encontrando assim, outras, outras divisões, né? Agora, veja só, é... eu vou tirar um pouquinho a apresentação, só porque eu queria mostrar uma coisa aqui para comentar com você. Quando eu perdi o meu, o meu computador que foi roubado em São Paulo, o Guilherme veio em meu socorro e me arranjou isso aqui, que é um Raspberry, é. que é um, um computador inteiro disso aqui. Você não acha que isso vai determinar o fim desse, desse uso do laptop, né? quer dizer, desse equipamento do laptop, para é, é, mudar para uma outra coisa? Quer dizer, um tipo de som processado, que vai ser, na verdade, processado por vários outros equipamentos pequenininhos, né? Como os arduinos da vida, os, os, os próprios raspes da vida e tal. Quer dizer, a gente está caminhando também para uma uma espécie de nova lógica de interfaces nisso tudo. Você não acha não? Agora retornar a sua apresentação. Sim, eu acho que assim, por exemplo, hoje pensando no que é o, o possível, né? Porque gente, lá na, no, na Olapso, o nome da Orquestra de Laptop do Sonatório é Olapso. Que, aliás, é maravilhoso, né, <risos> Orquestra de Laptop Sonatório, Olapso. Hum. É, e lá a gente trabalha com o que os alunos, os estudantes têm, né? Então, assim, infelizmente o Raspberry ainda tem... Lá em São Paulo é até mais fácil de conseguir, né? aqui dá para dá, dá pra conseguir mas assim é por exemplo no recôncavo você não vai numa loja de, de informática ou numa loja lojinha não, de aí tem que ser tudo via Mercado Livre é tá, coisas é, assim. assim eu acho que que sim que é possível ter essas mudanças de de ter, por exemplo o, o smartphone mesmo já está tomando conta do espaço do laptop isso que eu tô pensando é Justamente. Deixa eu ver aqui se tem uma foto. Teve uma apresentação que a gente fez, eu acho que foi a última da orquestra de laptop, antes da, da pandemia. Foi essa aqui, ó. Essa aqui a gente fez lá no Instituto Goethe. É, e aí, uhum. se, se você olhar aqui, são poucos laptops que tem. Na verdade, Já tá tem tudo um é, tudo com o smartphone, né? Então, é muito assim, com que... É, essa porque coisa no do portágio. Tá... É, porque é. no meio dessa história entrou o tal do TikTok, né? E isso também tem, tem interferido em muita coisa, porque o TikTok, a promessa dele é de edição rápida, edição em imagem, né? Você tchum, tchum, tchum, tchum já, e já soltou um, um produto final, vamos dizer assim, que nunca é final. Claro que a gente não vai entrar na viagem de todo essa, essa, esse marketing que isso representa, mas, enfim, é, eu, eu fico me perguntando se todo esse processo de, de é, desculpe a redundância, de processamento de som e imagem não vai ser profundamente modificado, inclusive por essa coisa da rede, né? desde, que, desde a pandemia a gente está fazendo tudo transmitindo online, né? quer dizer, toda a discussão também que teve sobre o Ao Vivo e tudo isso. Eu ando muito interessado nisso, porque isso é um assunto de interesse meu também, essa questão do Ao Vivo, por isso que eu estou te perguntando. Sim, sim. Assim, eu acho, que, eu acho que sim, que isso, eu acho que, que, que vai interferir muito, que já está né, interferindo, é, eu fico pensando nessa aplicação, por exemplo, que a gente já está um tempo parado, né? Também por conta da pandemia. É, nesse retorno, como que, que a gente... Como a gente já, assim... As, por exemplo, esse último, né? Laptop já indo por água abaixo. Aí os celulares. E assim, os piezos também, por exemplo, o piezo que é o, é o mais fácil, assim, de carregar, assim, de. de dependendo do que a pessoa for conectar junto com o piezo, né? Do que a pessoa é. for colocar no piezo. E tem uma coisa que quando a gente vai se apresentar, tem, por exemplo, essa daí a gente saiu de cachoeira para Salvador. O ônibus quebrou duas vezes, assim, parecia que não era nem para acontecer. Então, assim, é. tem essa coisa do, de. Colocar as coisas. E é sempre muita coisa para montar, né? Por exemplo, o um laptop, por mais que seja portátil, ele já, já não é tão portátil, né? A gente sempre tem que muitas conexões, muitos cabos, né? Essa coisa do cabo também, né? Então, eu acho que a tendência é ir reduzindo, assim. Principalmente pensando em mais portabilidade, né? É mas não sei é uma coisa que eu estou pensando aqui também assim pensando também no, no que é acessível né no que que, é que... E, e agora Marina é, o seu trabalho assim o seu trabalho artístico no final das contas ele virou uma convergência dessas coisas todas vamos falar lá do outro do, você quase não falou, a gente já está com uma hora e vinte minutos de conversa aqui, e você não falou nada do seu trabalho. Né? Então, vamos, vamos concluir falando um pouquinho do seu trabalho. Quer dizer, então, para onde vai Marina Mapurunga agora? Né? Nesse momento, o assim, que, que você está fazendo? Uhum. É, e eu acho muito legal, desculpe, é, só mais uma coisa, é, eu acho muito legal que você coloque assim, arte sonora, performances, ensino, para as pessoas perceberem que são linguagens diferentes que as pessoas estão juntando para fazer, é, que, que, que se aproximam e que também têm suas especificidades, né? Eu gosto quando a pessoa Sim. faz esse tipo de, de distinção. É legal você falar isso, porque às vezes eu tenho uns, um problema para organizar esse site, que às vezes eu não sei se eu boto em uma categoria ou na outra. Às vezes eu boto nas claro. duas categorias, né? porque é, Sim, isso também. Claro, é natural. Elas estão aqui assim, separadas, mas também se misturam. Uma né? se misturarem, sim, certamente. E aí, assim, depois, por exemplo, quando, depois que eu tive uma banda, né? Tive a, a Desidere, tive uma outra banda aí também de rock. Hum. E aí eu tinha sempre essa vontade de tocar a minha composição que eu queria, né? Criar e tal. E aí eu criei um projeto, deixa eu ver se está em arte sonora ou em performance. Eu sempre... É esse projeto aqui, Anímula, uhum. é, eu sempre assinava as coisas como Anímula, né, acabou que o Marina Mapurunga foi mais intenso que o próprio Anímula, mas o Anímula é o meu projeto solo de violino, é, com os padais, a voz, performance, o corpo, né, então, tem um trabalho que eu fiz, que é o Estafa Mental, que eu acabei assinando muito como Marina Maturunga, mas surge desse projeto Anímula. Esse, esse projeto vem exatamente do ócio criativo. Que então, é de onde vem as coisas mais legais, né? Sempre. É. Então, tem coisas assim, se você for ouvir, é um negócio totalmente diferente de, do outro. Assim, Nossa, mas isso aqui... E for ver vai dizer: nossa, essa pessoa não sabe o que está querendo fazer, porque <risos> é uma coisa bem diferente uhum. da outra, não tem uma, uma, uma ligação, assim. talvez eu até tenha. Então, aqui tem algumas gravações e tem esse principal aqui, que é o estafa mental número um, que surgiu, na verdade, a partir de um convite do, você falou do Ed Braz, né, que, que, enfim, é uma pessoa super importante aqui na cena da música experimental aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Acho que no Nordeste, né? Sim, assim. Sim. É, e hum. ele tinha me convidado para um evento, o Art Talks, que, que ele estava organizando lá no Instituto Gate, pediu para eu fazer uma performance. Eu, gente, o que é que eu vou tocar? O que é que eu vou fazer, né? E aí, nesse momento, eu estava com alguns problemas, eu tenho muito zumbido. Vários tipos de zumbido. É zumbido pulsante, é zumbido agudo. Ah, você tem ouvido é uma zumbido. coisa outro dia sobre isso. Um documentário, tem um documentáriozinho qualquer desse do YouTube que fala sobre isso. Eu também tenho um zumbido no ouvido direito. O meu direito é o pior, o que mais... Eu tenho nos dois, mas o direito é o que eu tenho mais zumbido, assim, que é o mais forte. Forte. Nem me queixo do meu, porque o meu é bem fraquinho. O meu, às vezes, vem bem assim. Aí, aí, aí ele tampa tudo, parece que tampa tudo é. que eu tô ouvindo, vem ele com força, aí ele vai sumindo. Aí uhum. tem um chiado, aí tem um que é a batida do coração, que é o zumbido pulsante, pulsátil, né? Uhum. É, você uhum. sente... E aí, enfim, foi nesse, nessa época que o, que o Ed... Convidou, e aí eu estava com estafa mental e aí eu criei esse, esse trabalho não sei se coloco um trecho aqui põe um trechinho para a gente ouvir e aí as pessoas quero. depois podem assistir um, um, um, um pouco mais e aí tem a coisa do laptop, do, da voz e do violino né? eu vou botar aqui um pouquinho Deixa eu ver se vai sair o som aqui, não sei se você enticou tá. a caixinha né? Aqui ainda. Tá saindo? Tá, tá saindo, sim, tá. Tem também uma interferência de, de ruídos de, de trânsito, né? Quer dizer, à medida que você vai se mexendo, vão surgindo esses ruídos, né? De... Isso. É... Vai começando a vir aos pouquinhos, né? O caos vai se, se construindo aí, até. Deixa eu ver aqui. Até o, não estar tá mais tocando o violino do jeito que é está tocando. Então, vai se transformando, né? vai ser estafa. Oh, vai... né? E aí tem muito a ver também com, com essa minha relação com o instrumento, com o violino também, porque eu, quando eu, eu tocava na orquestra, eu ficava muito tensa. E aí, quando a gente fica com o instrumento aqui no queixo, né? Sim. E eu forçava muito meus dentes. Quando hum. terminava o ensaio, eu tirava o instrumento, isso tudo aqui estava dolorido. E aí, isso, enfim, eu, eu comecei com... Eu entrei lá, né? Com os meus 10 anos de idade, estudar violino e tal. Então, era um momento também de formação, óssea. E aí, sim. o meu queixo foi ficando meu torto, eu tenho um problema com ATM, com a DTM, né? DTM. Uhum. E eu cheguei a fazer uma cirurgia ortognática também, assim. Essa. E aí tem essa relação com o vidro, com o zumbido, com o deslocamento do queixo. É, mas... porque você mexe na caveira, né? É, A caveira exato. foi chaco chacoalhada, eu entendo. Sim, claro. E o violino e a, a... é muito... Ah. É muito interessante, porque você elaborou uma forma de lidar com as coisas que poderiam vir de sofrimento dessa circunstância e, e, e com isso, criou uma coisa interessante. né? E, e que é um processo que é descrito por muita gente, que por muitos criadores. Esse processo em que você pega as coisas que, te, que foram adversidades e, com isso, você constrói uma outra coisa muito interessante. Mas... Incrível essa sua história. Não, e, e também, ao mesmo tempo, é, tem um pouco de rui né? nisso que você está falando, né, dessa coisa né, da, da pressão que o estudante de música tem, né, que é uma coisa assim, muito... Da escola tradicional né, de ensino de música, que é uma coisa muito terrível. Né? Eu, eu, No meu caso, assim, aconteceu de, na verdade, eu ter sempre muita vontade de tocar, mas ter muito desestímulo para isso por todos os caminhos, né? Quer dizer, pessoas achando circunstâncias e pessoas achando que não estava bom, ou então falta de estímulo mesmo familiar, ou então impossibilidade porque o instrumento é muito barulhento, enfim, várias coisas. Às vezes quem toca bateria sente como que se fosse um tocador de tuba, né? Eu encontrei no Wagner nosso nosso tubista aqui no Novos Caixeiros, encontrei um pouco essa essa essa solidariedade em relação a essa coisa do instrumento difícil, né? Que é sempre ou alguém que toca um contrafagote, né? Umas coisas assim mais mais complicadas ou quem toca um, um, um como é que se chama aquele outro que que tem o, o Sousa é, Sousaphone, o, o Sousa né? Imagina você tocar um Sousafone. é um negócio muito complicado, mesmo, né? Difícil. É, não, e essa, essa relação com o violino foi até hoje assim uma relação, né? Então, porque quando eu fiz também a cirurgia, a Fono que estava que me acompanhando disse, não, você não vai mais tocar violino. Assim, ela não tinha noção do que é falar isso. Para o músico, <risos> claro. músico. Lógico, parece pior. que é uma coisa, né? ah assim, não, como assim eu vou? E aí eu comecei a tentar ver formas e Cheguei até a pensar em tocar violoncelo, e eu tenho um, Às vezes eu tenho um conflito muito grande com o violino, porque também é muito agudo. E, assim, por exemplo, o som do violoncelo para mim é muito mais agradável do que o som do claro. violino. Então, claro. eu, eu ficava pensando: nossa, mas aí aprendeu um outro instrumento? Fico, ah, mas tem uma coisa parecida com o violino, mas, enfim, é maior e tal. E até que eu acabei comprando uma viola. Então, agora eu acabo tocando mais viola, só que assim, o violino, quando eu vou para acústico, eu toco a viola acústica, quando é o elétrico, eu uso o meu violino elétrico. E aí eu posso usar o pedal também e tornar ele mais grave. Uhum. É, mas tem essa coisa também, e aí nos meus trabalhos eu procuro também dialogar com essa, esses incômodos, né? essa, esse som muito agudo, essa repetição, essa... É, o zumbido né? o último, teve um último trabalho que eu fiz que se chamou Autocanto e eu posso até depois de passar o porque ele não está aqui no, no, no site é, tem a ver com o cantar o que eu ouço do meu zumbido né? então é tentar Sim. cantar o que eu estou escutando no meu ouvido mesmo é, é, é externalizar o que as pessoas não escutam, mas que eu escuto dentro de mim, no meu ouvido, né, então começa a fazer esses trabalhos, né, pensando nessa, nessa, nessas questões, né, mesmo do rosto, inclusive quando eu fiz a, a ortognática, é de cara você, se você se olha no espelho, você tem um, entra em conflito, porque você vê outra pessoa na sua frente, né, então uhum. até você se acostumar e também desinchar mais o rosto, então, Sim, esses, os meus trabalhos estão muito andando para esse, esse caminho, né? Assim, esses, esses conflitos, assim, as estafas, zumbidos. Eu fico até pensando, nossa, eu tenho que fazer um trabalho mais calmo, porque, por exemplo, essa performance estafa mental, ela me... é uma carga muito, muito grande. Assim, quando eu termino, eu estou, assim... Exaurida, claro. É, sim, foi toda, toda a energia, assim, no corpo. Inclusive, teve uma apresentação que eu fiz, que foi até num seminário, o primeiro, na verdade, o um congresso, Poderes do Som, o primeiro que teve lá em Florianópolis. E aí, é. na apresentação, eu, eu escorreguei um pouco, assim, e aí eu tive, o meu pé ficou, sei lá, meses, é, com a... Não é o nome daquela, daquela botinha que, quando você torce o pé... Sei, sei, assim, sei. sei uma, uma bota ortopédica, né? Uma ah, é, assim. tipo uma bota ortopédica. Então, assim, é um negócio bem intenso. Sim. Bom, em se falando de performance, não poderia ser de outra maneira. Quer dizer, é, sempre é um... Eu acho que na verdade assim toda toda forma de criação, como é uma coisa que em que o corpo está implicado diretamente, né, sempre é intenso e, e até mesmo para dar aula, né? Porque a gente a cada Sim. aula que quando a gente termina a gente está também extenuado. É uma Querida, performance. Né? É uma performance é. Muito obrigado por sua Obrigada. por seu passeio pelo seu trabalho que é fabuloso e, e por, por pintar aqui no Sonho em Movimento. É, eu vou me despedir, mas você fica aí, é, é, para a gente se despedir depois. Queria agradecer a todo mundo que assistiu hoje, que é, esse programa está sendo pré-gravado, não é o comum do Sonho em Movimento, então é, eu não sei quantas pessoas estarão aqui, quantas vão assistir depois, mas agradeço a todos que vierem aqui. Quem vier aqui, sempre lembrando que Sonho em Movimento é sexta sim, sexta não, sempre às 13h30, né? e que ele é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB. E é, convidando vocês para daqui a 15 dias, ou seja, sem ser a próxima sexta-feira na outra, voltar aqui, que a gente vai estar aqui com mais um sonho em movimento do canal Arte ao Vivo. Obrigado a todos e um bom dia para todos. Tchau. Obrigada.